sessão em regime ordinário e passa a palavra ao primeiro secretário da mesa, o vereador Alexandre Augusto Nascimento, para o trabalho da leitura da ata da sessão anterior. Boa noite aos senhores vereadores, aos nossos funcionários, o João, a Luciene, a Lucinéia, o Daniel e a todos que nos assistem através da internet em suas residências. Estarei agora fazendo a leitura da ata. Ata 27 da sessão da Câmara Municipal em regime ordinário correspondente ao terceiro período do primeiro bienio da mesa diretora da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Barra Jacaré, Estado do Paraná. A Câmara Municipal de Barra Jacaré, instalada na Rua Rui Barbosa 98, centro, às 19h20min do dia 13 de 8 de 2018, sobre a presidência do vereador Jorge João Pereira Filho e secretariada pelo vereador Alexander Augusto do Nascimento, sobre a presença dos vereadores Léo Zanáteres, Erisberto Garcia Antunes, Adalberto Alexandre Goulart, Isael Dutra, Edivaldo Nascimento e ausência dos vereadores Edmar dos Santos e Wagner de Freitas Aguiar. Fazendo-se também presentes os servidores do Legislativo, Daniel Gonçalves da Costa, Edneia Maria Camilotti, e Luciene Regina da Silva e João Penteado da Cruz. Antecedendo a abertura, foi proferida uma oração em ação de graça. Após isto, o presidente desejou boa noite aos vereadores, servidores e às pessoas que nos assistem pela internet, informando que os vereadores Wagner e Edmar lhe informaram que não iria poder estar presentes nessa sessão. O vereador Wagner, devido a uma viagem a Curitiba a serviço como ambulanceiro, e o vereador Edmar, que estaria acompanhando sua filha em atendimento médico-hospitalar dizendo o presidente que suas ausências estavam justificadas não havendo nada mais ser informado o presidente veio declarar aberta a sessão ordinária passando a ao seu expediente normal e a palavra e os trabalhos ao primeiro secretário vereador Alexander Augusto Nascimento para a realização das leituras vindo primeiramente a desejar boa noite a todos os presentes e aos que nos assistem pela internet realizando em seguida como primeira leitura, termo da ata da sessão ordinária anterior, realizada em 6 de 8 de 2018, passado para sua única discussão e votação em plenário, onde fora aprovada por unanimidade de votos e assim declarada aprovada pelo presidente e por ele e pelo primeiro secretário assinada. Ainda no expediente, o presidente veio realizar como segunda leitura o pedido de providência datado de 10 de 8 de 2018, de autoria dos vereadores Alexander Augusto Nascimento, Isael Dutra, Elisberto Garcia Antunes e Edalberto Alexandre Goulart e Jorge João Pereira Filho, requerendo em regime de urgência dessa presidência sua leitura no plenário sem deliberação e posterior pedido de encaminhamento ao Poder Executivo em virtude da transparência da coisa pública para que a Secretária Municipal de Saúde vem elaborar e enviar um relatório demonstrativo contendo as seguintes informações relação dos exames de imagens que são ofertados aos pacientes municipais quais as empresas que realizam esse serviço valor empenhado de janeiro a abril deste ano referente a esses exames e por último, relação de pacientes a que foram atendidos nesse período com esses exames encerrado sua leitura foi passada a palavra aos seus autores, veio, veio primeiramente o vereador Alexander a dizer que nós vereadores que assinamos esse pedido, estamos fazendo tal reivindicação, considerando ser necessária de melhores informações para que possamos prestar aos nossos munícipes, que vêm nos procurar informando, que vem acontecendo atendimento de pacientes, de pessoas não residentes em nosso município, e se isto vem ocorrendo deve estar deve estar pessoas de nosso município ficando sem atendimento. Os vereadores Isael, Isberto e Edalberto desejaram boa noite a todos os presentes e aos internautas, e quanto ao pedido, vieram a completar as palavras do vereador Alexander, dizendo que essas informações se fazem necessárias para que viemos a ter conhecimento se há ocorrência ou não de pessoas de nosso município ficando sem este atendimentos, devido à falta de vagas preenchidas por pessoas não residentes em nosso município. O vereador Léo Zanatta disse que não assinou o pedido junto aos demais vereadores devido das notícias que irão chegar diferentes na população. Não havendo mais uso da palavra, o presidente veio encerrar o expediente passando a sessão para sua ordem do dia e não havendo nada a ser tratado o presidente às 20 horas e 20 minutos veio a declarar encerrada a sessão da qual por mim secretário executivo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 Aprovada. Dando continuidade à nossa sessão, estando dentro do nosso expediente normal, temos o ofício de número 114 de 2018. Excelentíssimo senhor Jorge Pereira Filho, presidente da Câmara Municipal de Barra de Jacaré, Estado do Paraná. Prezado senhor, convidamos vossa senhoria para a audiência pública do... Plano Municipal de Educação, a se realizar no dia 24 de agosto de 2018, às 19h30 horas, no Centro Cultural Professor Avanir Vicente de Santana, momento no qual as metas e estratégias definidas deverão ser analisadas e o relatório municipal ser apresentado à comunidade em geral. Solicitamos a gentileza de estender este convite a todos os funcionários e vereadores desta Casa de Lei, através de leitura em sessão. Atenciosamente, Alça Tirone dos Santos, Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte. O Prefeito Municipal de Barra de Jacaré, Estado do Paraná, nos termos do artigo 48, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, convida a população em geral e as entidades representativas do município para a participação da audiência pública a ser realizada às 14 horas, no dia 23 de agosto de 2018, quinta-feira, no prédio da Câmara Municipal para o processo de elaboração e discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual da LDO para o exercício de 2019, Barra de Jacaré, em 16 de agosto de 2018, Adalberto Freitas agar prefeito municipal. Boa noite a todos, boa noite aos vereadores, boa noite presidente, aos funcionários. Nós temos requerimento aqui, presidente, feito por mim e pelo, pelo vereador, que nós queremos a sua permissão para passar ele na, na, na pauta da reunião de hoje. Requerimento 2 de 2018, nós, vereadores assinado. Vimos requerer desta presidência que, após ouvir o plenário, seja encaminhado o seguinte pedido ao Poder Executivo, que venha realizar obras de melhoria no campo municipal da Água Branca, tais como aumento do espaço físico de uma construção que tem lá, que é o boteco, né? e a construção de uma pequena arquibancada. Só para, sendo, para, sendo só para este, e desde já de sermos atendidos, cego meus agradecimentos e, e protesto de estima e consideração. Sá de vereadores da Câmara Municipal de Barra Jacaré, Paraná, 20 de agosto de 2018. Edmar de Santos, vereador do PHS, Léo Zanata, vereador do DEM. Então esta presidência acata a proposição do vereador Edmar de Santos e do vereador Léo Zanata e conforme nosso regimento interno eu o vereador Edmar e o vereador Azanata protocolou em data de hoje né, a proposição deles, o requerimento então eu passo o requerimento em plenário para a deliberação da proposição vereador Azanata vereador Alberto, aceito vereador Zé Oduta sim, aceito vereador Edvaldo vereador Edmar aceito vereador Vaga aceito vereador Alexandre. Então, o plenário, aprovando, farei a leitura. É, como que só tem essa matéria para a ordem do dia, né? Não consta mais nada do nosso expediente. O presidente passa a sessão para essa ordem do dia. Constando, então, o requerimento 02-2018, do vereador Dilmar dos Santos e de Alzanata. Nós, vereadores abaixo assinados, vimos requerer desta presidência que, após ouvir o plenário, seja encaminhado o seguinte pedido ao Poder Executivo, que venha realizar obras de melhorias no campo municipal Água Branca, tais como aumento do espaço físico do boteco, construção de uma pequena arquibancada. Sendo só para este, desde já certos sermos atendidos, segue os meus agradecimentos e protesto de estima e consideração. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Barra do Jacaré, Paraná, em 20 de agosto de 2018, Edmar dos Santos, vereador do PHS, Léo Zanata, vereador do DEM. Então, o requerimento do vereador Edmar, do vereador Léo, vai para a sua única discussão e votação com a palavra os autores do dos requerimento, vereador Léo Zanata. Bom, novamente, boa noite a todos os ouvintes, os vereadores. É, sobre o requerimento, é, pedido das pessoas aí que tá tendo sempre campeonatinho, jogo lá na Água Branca. E o botequinho lá tá muito apertado, sabe? Pequenininho mesmo, tá duro de mexer lá dentro. E uma arte que bancadinha, né? A turma sentar lá, não tem nenhum lugar de sentar. E a turma que mexe com o campo lá em cima, lá, o Mário, o Zé Gordo, o Isaac, a gente vê o um esforço deles, são bem esforçados, sabe? está é, tendo direto jogo lá em cima no campo, vai ter até um campeonato suíço aí, não sei se vai ser feito por lá também, ou aqui no, no, no Seu Jorge, mas, então a gente estamos aí pedindo isso daí, para fazer uma melhoria lá, se der para fazer um aumento no boteco lá, e uma pequena bancada lá, para a turma sentar lá. A gente fica agradecido. Sem mais que só Vereador Edmar dos Santos. o que o vereador expôs ali, que o prefeito busque recursos junto ao governo do Estado, né? Alguma emenda de alguma forma lá com o deputado, com até mesmo com a Secretaria de Esporte do Paraná, ou até mesmo colocar no orçamento de 2019, né? Porque ele pode pode ser feito com recurso livre também. As obras lá que lá é é do município, né? Então que ele que ele que ele se empenhe isso aí, sem mais. O vereador Edalberto é, boa noite a todos, boa noite aos, aos que estão tá nos assistindo aí em casa, né? É, quanto ao requerimento, queria parabenizar o vereador Edmar, o vereador Léo, é, sempre será bem-vindo, né? Quando é para o esporte aí, é, sempre será bem-vindo aí, algo que for feito, né? É, sim, né? Sou a favor, sim, do, do pedido dos meninos aí, é... E que, se Deus quiser ir, né, o prefeito vai atender e o pedido de vocês. Até mais. Olá, vereador Zé Odutra. É, boa noite a todos os vereadores, funcionários dessa casa, né, pessoal de, de casa que está aí nos assistindo. Quanto ao requerimento, aí, tenho que parabenizar os, os autores, aí, o Léo e o Edmar. Né, eu acho que é um requerimento bom, que o campo da Água Branca também é festivo, é um campo que, municipal, né? então o pessoal também tem suas horas de lazer lá, e eu acho que tem que ter um pouquinho mais de conforto sim, é um campo que hoje não tem um lugar onde se sentar não tem onde o bar, buteca tá realmente é pequeno então que o prefeito venha acatar isso aí e acertar essa situação lá né, que está de, de bom tamanho para os requerimentos aí até mais o vereador Divaldo Nascimento boa noite a todos, boa noite pessoal de casa os parabéns aos vereadores aí, estão tá preocupados com o nosso esporte aí, preocupados com nossos campos, porque precisa mesmo. É, a gente está na rua e 24 horas aí, os jovens reclamam de muitas coisas que faltam no esporte. O nosso esporte está um pouco a desejar. Os parabéns, sem discussão. Palavra, vereador Wagner. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres vereadores. Ao nosso servidor Daniel, ao João, a Siena, a Edneia, a todos que nos acompanham nas suas residências pela internet. Eu gostaria de parabenizar os vereadores, o Léo, Zanata, o Edmar, pelo requerimento, é muito importante. que Eu acredito que já dá até para a gente pensar, né, no prefeito, no caso, pensar em apoiar no orçamento do ano que vem mesmo, porque é, eu acredito que pode ser feito de fonte livre também. E tudo que vem para dar mais conforto ao, nossos, ao nosso esporte, assim sustentabilidade ao nosso esporte, com certeza vai ser muito bem aceito por essa casa de lei. Muito obrigado. A vereador Alexandre. Mais uma vez, meu boa noite a todos. Antes de falar do requerimento dos senhores vereadores, queria me dirigir a palavra a todos aí que nos assistem em suas casas, que... Semana passada, a gente, no requerimento aqui de nós, vereadores, estava tramitando. A gente acabou tendo uma falha coletiva aqui, né? esquecemos de ligar os microfones. Fica aqui é, a minha indagação por ter cometido também essa falha. Eu sei que as pessoas estão nos assistindo e quero acompanhar de perto o que a gente fala aqui, o que tramita. Sobre o requerimento, parabenizo aqui o vereador Léo pela iniciativa, o vereador Edmar, é, o time da Água Branca, eu já joguei muito tempo lá com eles ali, com o mesmo comando, o Israel também na época, o e outras pessoas envolvidas, então é um time ali que teve, deu muitas glórias aqui para os nossos munícipes, é, representou tanto aqui a nível regional e até fora do nosso estado também, um time muito forte, então, lá a gente via mesmo que as pessoas, o público que vai nos assistir lá quando tem os eventos, fica um pouco sem estar tá aconchegado, né? Então, realmente precisa mesmo de melhoria, uma arquibancada, é, o boteco mesmo, como o vereador Léo citou, é, é apertado. Eu vejo lá, tem o um Mael que trabalha voluntário, as pessoas lá ficam... Se entrar mais que um no, no bar fica complicado para trabalhar. Então, eu sou favorável, sim, em tudo que se trata de esportes, e tudo meio que é municipal é uma obrigação, é uma função nossa e do prefeito é manter com melhorias e também fazendo melhorias, né? trazendo a comodidade para o povo. E o que eu espero é que nós aqui que gostamos do esporte, assim como eu também, os vereadores aqui, até o próprio João que está aqui na, na, na, na Câmara hoje aqui com nós nessa sessão, é um cara que sempre batalha pelo esporte aqui de nossa cidade. Então eu queria que além do prefeito estar pegando essa iniciativa e tirando do papel, não só aqui a gente votando, mas que vire realidade, e que a gente dê força para que o esporte não pare. Hoje mesmo a gente está com, como o vereador citou, o esporte nosso está muito devagar, está parado, e a gente quer fazer, a gente tem vontade de, de melhorar, mas sozinho ninguém é, não faz nada, sozinho a gente não somos ninguém. Então, a gente tem que mudar a mentalidade para que não tenha divisão. Aqui não podemos ter divisão de bairro água Branca, a gente tem que melhorar no geral, melhorar e dar as mãos para que nós podemos representar novamente o esporte amador com um time forte aqui na nossa cidade. Eu tenho os meninos aí que treinam comigo aí desde pequenininho, treino com o João, com o Denilson França, então a gente tem muitos meninos aqui que foram lapidados. Está faltando agora nós que somos autoridade dar as mãos, conversar, sentar com o executivo e novamente montar um time para brilhantar o esporte amador aqui do nosso município. No mais, só parabenizar os dois vereadores pelo requerimento. Requerimento 02/2018. Vejamos os vereadores Edimar Leozanato vai para sua primeira e única votação vereador Leozanato. Aprovado vereador Dalberto. Aprovado vereador Dutra. Aprovado vereador Edivaldo. Aprovado Vereador de Mar Aprovado Vereador Wagner Aprovado Vereador Alexandre Só o presidente quebrando um pouco o protocolo também Queria só parabenizar o Daniel Que sempre está nos ajudando no esporte amador Fazendo um excelente trabalho voluntariamente Aprovado recrimento. o requerimento Requerimento 02 dos vereadores Edmar e Alzanata Foi aprovado por unanimidade de voto dos vereadores presentes ao plenário Eu declaro o requerimento aprovado E passo ao nosso secretário para tomada das providências. Essa era a nossa única matéria que tínhamos ordem do dia, né? Eu agradeço a presença de todos os vereadores, os nossos servidores. É, uma boa noite aos vereadores, boa noite a todos que nos acompanham em vossas residências. Declaro a sessão encerrada.